Apresentando eu, papai Jujuba Bananica No canal Jujuba Bananica Ai, ai, eu tô com o bucho cheio, acabei de comer alguma coisinha Porque eu vim aqui, né, parei aqui no posto de gasolina só pra comer uma coisinha E meu irmão tá esperando a gente pra terminar a nossa linda fazenda No caso a fazenda do papai Bom, vamos entrar aqui no meu carro. Eu deixei aqui. Não espero não ter atrapalhado ninguém. Mas vamos, vamos. É, eu fiquei sabendo que ele vai me esperar. Lá na.. Na mineração. É, cadê? É, minas. Na Minas. Nas minas. Então vamos ir Aqui. aqui cheguei. Mas onde será que está ele? Ah... Daniel, cadê você? Oi, aqui aqui. Estou há uma hora já esperando você. Desculpa, eu parei para comer um pouquinho. Eu, pe... eu peguei Estou cortando as Ó, oh, Acabei de chegar no, no curso de ninja. É, eu percebi, você está bem equipado. A minha espada. Bem bonita. Ela pode até ajudar para colher as coisas né? Tá bom. Então vamos lá. Vamos, vem. Eu pintei o carro, você gostou? Não. Caramba, por que não? falar verdade? Sim. Vem. Tá esperando o quê Ah, vou, vou deixar o carro eu tava ativando uma Ah, entendi. Entra aí. Isso, vamos. Como ah, que era? Ai, ai, vamos. Mas então, maninho, como foi o treino? pode ir descansar, já é de noite. Aham, uhum. tá. Eu vou indo bem devagarinho pra não te acordar, tá? Ai, ai, deixa eu ver. Nossa, eu acho que eu me perdi. Eu vou ligar o GPS. Ah, não. É lá atrás. Vamos lá. Vou tá tem que ir com calma, senão o Daniel vai acordar. Ele deve estar muito cansado. Calma. Aqui, ó. Eu já vi a nossa fazenda de longe. Eu até esqueci que era lá perto da nossa cidade. Ai. Que barulho foi esse? Ok. Ei, maninho, acorda. Ah, calma, maninho. era só pra brincar. É porque eu tenho que fechar também, rápido, porque, sabe? Ah, fica parado, maninho. Porque, sabe a minha vaquinha? Eu comprei uma. Sério? Sim, comprei uma vaquinha, fica parado. Ai, ai, maninho. A vaquinha aí. A vaquinha, vem cá, a vaquinha. Eita. O que foi? Ô oh, Maninho, eu achei alguns carvão é, há uns dias atrás e são uns carvão meio estranho. Eu não sei exatamente como que funciona eles. Como é que o tá... as coisas? Não? Como que fabrica isso? Maninho, uh, Maninho, Ai, ai, oh, Maninho, o que poderemos fazer agora? Vamos colocar as madeiras que eu peguei ali na máquina, tá? Ok, pode botar você. É, na máquina de fazer coisas. Só que Não, cê... você coloca, vamos pegar, eu, eu vou pegar as coisas. Tá, Eu vou pegar as coisas aqui. Vou botar tudo pra empacotar. Tá. Então, eu consigo pular a cerca tudo bem. Tá, vamos terminar, não vou te Consegui, maninho. tá bom, maninho. Já vou pegar. Uh, tô indo. Olha isso aqui, maninho. que eu aprendi? Uê. Aprendi a pular a cerca Legal, né? Uhum. Eu só tenho que ter cuidado pra mim não cair Ô, maninho, o que a gente é, faz com... Deixa contigo? eu no computador, pegou tudo Sim E, maninho, eu pedi um frango pra gente cuidar uma, No caso, uma galinha E essa pedra de ouro aqui? Então, é uns materiais estranhos Só que, né Já tive uma ideia, mãozinho. O uh, que, que a gente pode jogar aqui? Carvão uh, Joguei o carvão, agora é só a gente botar esse aqui Oh, pera, pera, pera, pera Uh, soltar em in... dividir. Eu vou dividir, nós. Maninho, tá doido? Eu vou jogar tudo aí pra cima. Isso aqui é pra cair, já plantou, né? Já plantou, já, não? Que? Já plantou, não? Não, né, maninho? Eu esqueci. Desculpa, eu vou plantar já. Eu comprei muita semente, só que, né? Na verdade, eu vou comprar muita semente, eu acho. Ô, oh, maninho, olha isso aqui. Eu pedi pra encomendar. Eu vou. Eu pedi pra encomendar aí um negócio. Eu preciso do carro. Ai, ai, maninho. Ô oh, maninha, eu vou mexendo aqui Não, saída. Você não veio aqui tá bom Eu, eu, eu, quem tá travando? O meu também me travando um pouquinho Eu vou abaixar só um pouquinho o gráfico Tá bom, o meu travou porque tá no baixo O meu tá no zero Mostra o mapa aí é. fica esperando na padaria. Na padaria não, naquele lugar lá que a gente compra as sementes e tal. Tá? Agora dá pra gente levar muita coisa. Ó, ah, tem um. Tem um. Cadê o mapa? pega o carro, só pra mim saber onde tá, você tá. Aqui, ó, tô aqui. Ah, dá pra saber. que Você tá aqui. Eu tô na cidade. É só você vir na cidade e procurar uma fazenda perto da cidade. Na verdade, eu tô saindo. Você pode me esperar em um lugar. Ai, ai. Nossa, eu tô suando. Finalmente consegui conectar essa carroça com esse. Com a minha. minha... Meu carro. Eu vou andando lentamente que acho que o um maninho já deve estar tá vindo pra cá. Eu vou só entregar isso aqui. E eu já vou indo. Volta. Nossa, que estranho. Tem alguém gritando. Ai! Que isso? Maninho! Você pegou esse carro e emprestado? Foi. Tá, sobe. Gostou, maninho? Eu conectei o um negócio, agora fica mais fácil. Não, eu só botei aquelas tábuas lá. A gente tem que comprar semente, lembra? Vai lá pegar o dinheiro ali. Vai, maninho. Tá esperando o quê? Ai, ai. Né? Oito. O moço olha pro lado de fora da janela. Só eu que tô entregando as coisas. E aí, ela entregou o dinheiro? Nossa, é a mesma coisa que o nosso, só que o dela tá pintado. Vamos, Maninho, cuidado. Entra logo, demorado. Ô, maninho, você consegue sentar na carroça? Sentar na carroça? Vamos, Maninho, vamos passar lá naquele negócio lá de, como que era? Comprar semente. E depois eu vou deixar você lá no minério, tá? Sozinho para você minerar sozinho, ou eu vou com você. Ah, eu vou comprar batata e um pouquinho de milho. Eu vou comprar 200 batatas. Eu vou precisar de você para carregar. Eu vou pegar, de 200 batatinhas. E também, maninho, eu vou comprar um pouquinho de milho. Vai ser uns 50 milho. Vou aproveitar que ele tá de bom humor. Ai, ai. Ô, maninho. É, onde será que vende aqueles negócios de galinheiro? É, pelo jeito não tem, né? Vamos, maninho! Maninho! Aqui! Vamos! Onde que a gente vai passar? Olha, o cara tem uma... Uma casa super chique! Olha, maninho. Eu vou deixar você lá nas minas, viu? Tá bom, maninho, tá bom. Mas depois tem que falar que você é rabugento aí. Vem. Pegue sua picareta. Vamos. Nossa, eu esqueci as luzes. A gente vai ter que andar só perto dessas luzes. Maninho, vem cá, vem cá. Tem mais luzes pra cá. Vamos cavar por aqui. Me ajuda a cavar. Qualquer, qualquer minério que você achar, você me avisa. Achou Não, achei pedra. Mas é bom recolher, né? Que dá pra vender um pouquinho. Se assim a gente fica falido um pouquinho... Pelo menos a gente vai ter pedra. Eu já vou cavar aqui pro outro lado. Não, achei nada. Ah, aqui ó, achei peda pedaço de enxofre. Achei também aqui outra coisa. Tenho que cavar aqui. É, pega aí, eu acho que foi você que pegou. Um pouquinho de Ori. Eu só lembro que o nome é esse, mas eu não lembro o que que é. Como que funciona ele. Será que dá pra fazer ferro? Vamos cavando, cavando, cavando. Vamos, maninho, se agiliza. Ok, aqui não dá mais pra cavar, tá muito duro. Já vou procurar mais pra cá, maninho. Tem... Tem mais pra cá. Mineiro de lá. A gente tem que tentar o máximo achar ferro, porque a gente precisa... Quer pegar aqui, ó? Não, é, eu preciso mais de ferro, porque a gente precisa fazer tem aquelas... De eu não sei. É, leva com você. Leva com você, depois você me dá lá. Você trouxe uma sacolinha. Uma. Como que é o nome? Uma bolsinha, né? Pra guardar, né? Porque não dá pra gente levar tudo isso aí. Ai, ai, maninho, não achei nada de ferro. É melhor a gente voltar, já tá ficando tarde. Achei zinco. Vem, maninho. Eu acho que era pra cá. Eu não sei, eu acho que estamos perdidos. Aqui! Sigamos a luz. Aqui, maninho. Eu nem achava que eu tô saindo. <risos> aqui. Sobindo por aqui. Ô, maninho, já pode tirar a picareta da mão guardar nas costas. Vamos falar com o minerador. Deixe-me ver. Hum, do que você precisa? Nossa, é grosso. Ah, uh, então, como que eu tenho, como que eu posso obter barras de aço? É, então, moço, Sim, eu tenho. Então vá até a sua fundição, coloque um pouco de carvão no fundo e atire. Em seguida, basta soltar o minério de ferro e o carvão na calha para o lado. Então o quê? Então você terá um pouco de aço saindo pela frente dentro do seu molde. É igual Então você pega o seu negócio É, parece um pouquinho fácil, mas obrigada. Eu tenho mais uma perguntinha. Pode falar. <risos> o que você precisa? Então, é. Eu sei que eu tenho, mas como que eu posso conseguir um? Eu não sei se exatamente a gente está falando de uma coisa assim. Ok. Meu amigo Pickshot, Job e Rosland, eles são caros, mas valem cada centavos. Vai lá e compre e depois podemos conversar. Ok, moço, eu vou ver lá com aquele carinha. Eu acho que eu sei, é o Jeb. Mais alguma coisa? Eu tô com fome. só. Uh, não, pode. pode. Vamos, irmãozinho. <risos> Ai, irmãozinho, eu não gosto desse cara. Ele é muito grosso. E, tipo assim, eu e o Jebs. Eu. O Jeb, ele tá sendo mais legalzinho com nós, vamos dizer assim. Depois que a gente passou a conversar mais, eu falei sobre vacas. Eu acho que é esse Jeb que ele tava falando que é amigo dele. Nossa, eu sinto pena dele.